O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Peço gentilmente a alguém que possa me emprestar a liturgia diária, porque nós temos várias opções. Por favor.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 e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Jesus está falando às multidões. E ele é interrompido com a notícia de que os seus familiares querem se dirigir a ele. Jesus primeiro se coloca a serviço do reino de Deus para depois ir aos seus familiares Ele não está rejeitando a sua família E talvez como muitos podem dizer Tampouco ele está desprezando a sua mãe Ele está nos mostrando que Deus está acima de tudo E quando nós colocamos Deus à frente de tudo Nós conseguimos também administrar tudo mais que vem em acréscimo, inclusive a nossa vida em família. Jesus não perde nenhuma circunstância, nenhuma ocasião para nos falar do reino de Deus. E hoje ele apresenta este reino como uma grande família. Família que não é constituída por laços de sangue simplesmente, mas por todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Aquele que ama é alguém que aprende a fazer a vontade de Deus. E ninguém sobre essa terra, ninguém foi capaz de fazer plenamente a vontade de Deus, com exceção de Jesus que é Deus feito homem, do que Maria sua mãe. Humana, mas repleta do divino, revestida da graça de Deus Portanto Hoje Jesus não está Desdenhando Menosprezando a sua mãe Ele está assim exaltando-a Porque ele diz Quem são os meus irmãos? As minhas irmãs A minha mãe São todos aqueles que fazem A vontade do meu pai Em outras palavras Nós Nós podemos afirmar que Jesus está dizendo, quem faz a vontade de Deus como a minha mãe, este também está sendo como ela, está sendo meu irmão. Para nós é difícil conceber que Jesus é o nosso irmão. É claro que Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso Senhor, mas Ele sendo o primogênito, o Filho de Deus... É aquele que, por meio do batismo que foi instituído por Ele mesmo, também nos tornou filhos. Então nós somos filhos do mesmo Pai em Jesus Cristo e irmãos do Senhor, os seus seguidores. E Maria é aquela que, além de ser a única dentre todas as mulheres, que foi a mãe do Senhor no seu ventre, é aquela que também foi a primeira discípula para mostrar que aqueles que se assemelham a ela, seguindo o projeto de Deus na sua vida, estão gerando Jesus, estão seguindo o Mestre. E hoje nós nos voltamos para Deus com o olhar materno de Maria, com o olhar de discípulos como o dela. Hoje, Sob o título de Nossa Senhora do Carmo Nós bem sabemos que No Monte Carmelo Onde o profeta Elias e o seu sucessor Eliseu Tiveram uma grande experiência com Deus Também muitos outros homens Os eremitas, os monges, aqueles que Têm uma vida de contemplação, uma vida mais retirada Vida de oração também neste local, no Monte Carmelo, seguiram o Senhor por meio de uma vida de intimidade. Não de intimismo, de intimidade. Porque a intimidade com Deus gera vida e gera o amor pelo próximo. E ainda que esses homens fossem bastante recolhidos, eles faziam isso justamente para amar mais a Deus e também ao próximo. Não é uma fuga do mundo, é sim um encontro com Deus que nos chama para a eternidade, que é a vida plena, mas que nos faz caminhar nessa vida também. É aqui que nós nos santificamos, não tem como a gente pular etapa e achar que nós vamos já direto não é para a eternidade, nós estamos trilhando esse caminho de santidade que passa pela nossa humanidade, que passa pelos embates humanos e que pode realmente ser uma ocasião de santificação. Assim, antes mesmo de nascer a devoção à Virgem do Carmo, esses homens já em oração seguiam a Jesus Cristo. Monte Carmelo, Carmo, em hebraico quer dizer vinha e a palavra elo senhor, portanto senhor da vinha. E nós sabemos muito bem que Jesus também fala que ele é a videira verdadeira, que o pai é aquele que é o agricultor que cultiva a vinha e nós somos os ramos. Estes homens que viveram desta maneira, numa vida contemplativa, sempre buscaram essa unidade com a igreja. E, perpassando os séculos, lá pelo século XII, eles agora, ao se consagrar como Ordem Carmelita, do Monte Carmelo, desse local em que Deus se manifestou, passam a se espelhar em Nossa Senhora a mulher do silêncio, a mulher da oração, a verdadeira discípula. E assim nós nos voltamos para a Senhora do Carmo. De forma especial, São Simão Estoque, um grande santo, monge, teve uma experiência com a Virgem Maria no dia 16 de julho. E é por isso que nós celebramos a Virgem do Carmo hoje dia em que ela aparece a este santo e lhe dirige estas palavras com o um escapulário na mão. Recebe, meu filho, este escapulário da tua ordem, que será o penhor do privilégio que eu alcancei para ti e para todos os filhos do carmo. Todo o que morrer com este escapulário será preservado do fogo eterno. É um sinal. Nós sabemos que a escápula fica nessa região, não é? E nos ombros destes homens eles colocavam o escapulário, que é este sinal que nos mostra Jesus à nossa frente, Maria também junto conosco. E aqui não importa tanto a ordem, não é? Da maneira como nós o coloquemos talvez é, dentro do nosso ritmo de vida, nós sabemos que à nossa frente está Jesus e Nossa Senhora e eles estão intimamente unidos. Para um monge, colocar o escapulário significava revestir-se das virtudes de Nossa Senhora. Portanto, nós não podemos ver esse gesto de colocar o escapulário como alguém agora que se reveste de um objeto supersticioso. Muito embora saibamos sim que esse sinal representa também a proteção de Nossa Senhora, mas não é um amuleto, é sim uma lembrança de que nós devemos nos comprometer com Jesus do jeito de Maria. Ela nos reveste com a sua maternidade, mas não para por aí. Ela também nos ensina a ser seguidores de Jesus. É por isso que o Senhor hoje, neste Evangelho, quando é informado de que a sua mãe e os seus irmãos estão ali, Ele faz questão de mostrar que ela também é discípula. E nós precisamos ler nas entrelinhas do Evangelho, sem aquele fundamentalismo de alguns irmãos, talvez, de outras igrejas e outras denominações cristãs, que leem a Bíblia ao pé da letra. É preciso realmente voltar-se para o ensinamento da igreja, para o magistério da igreja, por meio dos, dos nossos bispos. E também contar com a graça do Espírito Santo, para na sutileza dessas palavras, enxergar o que Jesus está nos dizendo. Veja, ele mostra que Maria sua mãe, ele não nega. E ele não se distancia dela. Pelo contrário, depois ele vai dizer que todos aqueles que se abrem ao querer de Deus podem ser como Maria. Que coisa mais linda. É o que a igreja nos ensina, bem como muitos papas que promoveram o uso do escapulário. Entre eles o Papa Pio XII que nos diz O escapulário não é uma carta branca para pecar, é uma lembrança para viver de maneira cristã e assim alcançar a graça de uma boa morte. São José, aquele para o qual nós nos voltamos de forma especial também neste ano, é também conhecido como um padroeiro da boa morte. E ainda que nós não queiramos falar sobre essa realidade, saberemos que um dia nós vamos partir Será que nós estaremos em estado de graça quando o Senhor passar e nos chamar? É vivendo-se bem que também se morre na graça de Deus. Não tenhamos medo da morte como se ela fosse o fim de tudo e a escuridão. Tenhamos medo sim de perder a graça de Deus, de viver uma vida sem sentido. Olhemos para Maria, aquela que coloca... O sentido do seu viver no plano, no projeto de Deus. E assim, seguindo a Jesus e juntos com Maria, nesta escola do Mestre, nós possamos, como ela, gerar Jesus através do nosso testemunho e cada vez mais nos revestir de tantas qualidades da cheia de graça que também nos mostra que podemos ser agraciados por Deus e canal da graça aos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.